Olá amigos e amigas, vou demonstrar duas maneiras de montar o um mini livro através da oficina virtual. Inicialmente você pega a tira número 1, tira número 1, tira número 2, tira número 3 e tira número 4. Aí você une tudo e grampeia no meio e dobra. A primeira, vamos montar mais uma. Pega a primeira tira, segunda, terceira e quarta. Coloca no grampeador elétrico. Aí verifica. Dobra no meio. e como queremos demonstrar o grampeador elétrico, agora vamos fazer manualmente no grampeador manual, pega as quatro tiras, une tudo e utiliza o grampeador na marcação e dobra vamos fazer outro pega as quatro tiras que já vem cortado e oferecido por mim Fernando Lima Monteiro grampeia no meio como queremos demonstrar depois só dobrar e está pronto o mini livro se você é lojista quiser a oficina do minilivro, é só entrar em contato comigo através do e-mail minilivro.com ou através do site minilivro.com. Obrigado, como queremos demonstrar.